Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um objeto, como você pediu, e esse objeto vai desenhar na tela. Na verdade é um truque, porque ele, o que ele vai fazer é descortinar o um outro objeto. Então o primeiro passo é criar, vamos dizer assim, meu objeto desenhador. Eu vou começar aqui fazendo um círculo, vou colocar um, um azul para ele. É bom que a gente vai ver vários conceitos aqui. Ó. Uma das coisas que eu acho fundamental no Sinfig é... Depois que eu agrupo, os centros ficam fora. O que é isso? Olha só. O centro do círculo está aqui, essa bolinha verde. Do contorno. E o do grupo está aqui. Eu, pô, eu gosto de botar tudo junto. De colocar todos os centros no mesmo lugar. Como é que eu faço para selecionar todos os objetos? Com a tecla Ctrl pressionada, eu marco todo mundo. Posso arrastar, né, dar um zoom aqui e uh, acertar a bolinha verde do, do círculo com a bolinha verde do grupo, mas tem um outro jeito muito mais fácil. Bom, todo grupo é criado no centro mesmo da sua tela, ou seja, a origem é 0,0. O que eu faço aqui? Mesma coisa, a origem, eu chego aqui e coloco zero no eixo x e no eixo y. Bom, como o preenchimento acompanha o contorno já vão todos para o centro feito isso o que eu vou fazer eu vou colocar por exemplo essa esse círculo aqui ok agora eu vou criar um caminho para ele eu venho aqui posso colocar é, um outline avançado o um outline comum vou colocar um avançado por para estudo né nível de estudo para gente vou criar esse outline aqui fazer algo simples também Okay. Por que que eu escolhi o Outline avançado? para poder a gente brincar com a espessura, por exemplo, eu posso é... editar a espessura no meu Outline avançado. Vou esconder as outras alças aqui, deixar só as alças rosas que representam o um controle de espessura. E eu posso inserir um outro. Se eu clicar com o botão direito em cima da bolinha verde, ele me dá a opção de Insert item smart, ou seja, inserir item inteligente, esperto né? e ele insere um novo item eu posso arrastar para onde eu quero e reeditar essa minha linha bom, fiz a minha linha avançada vou renomear ela como linha está feita a linha ok agora, o que é que eu vou fazer? bem, eu quero que o objeto ele persiga essa linha que ele acompanhe essa linha bom, eu vou duplicar essa linha aqui Clique camada, vou, vou renomear para caminho. Renomeado para caminho, tá? Uh, vou esconder as alças rosas. Vou deixar somente a verde por enquanto. Pra Para eu fazer isso aqui? Olha, com a tecla Ctrl, eu clico no grupo, clico no caminho. Tem os dois agora. Agora, nessa minha tela aqui, eu tenho que selecionar as duas alcinhas verdes, clicar sobre o meu caminho e linkar a spline. Ele linkou o meu caminho, eu posso esconder ele. Tá? Ele só serve para vincular mesmo. Se eu clicar sobre o grupo e eu arrastar ele, vocês podem ver que ele fica travado. Ou seja, ele só anda sobre a minha linha. Então, vou colocar o ponto inicial aqui. Uh, bom, meu caminho está escondido, certo? Bom, eu vou criar, eu vou agrupar essa linha, vou colocar aqui linha, e dentro desse grupo de objetos vou criar uma, um outro objeto que vai ser o meu, a minha máscara. Vou criar um retângulo para ser o mais simples possível, tá? Mudar a cor desse retângulo aqui para Pode ser esse rosa só para poder ficar diferenciado Vou renomear ele para máscara Perfeito E agora a gente vai começar a animar a brincadeira Como eu vou fazer isso? Bom, primeiro eu vou esconder isso aqui Só para a gente poder visualizar só a linha e e, a, e, a, e o círculo Eu vou animar só o círculo ó. Liguei a ferramenta de animação Andei um pouquinho com ele Meu frame em Vamos dizer, em 4 segundos eu quero que ele chegue até o final Então arrasto ele para... 4 segundos. A gente vai verificar que ele vai andar, vai percorrer esse caminho. Só que eu quero que essa linha fique escondida e que ela só apareça de acordo com o andar do meu círculo. Como eu faço isso de um jeito muito simples, podem ter outras formas de fazer, tá? Mas eu vou utilizar um método muito simples, que vai ser o quê? Simplesmente eu vou pegar essa máscara e vou andar com ela acompanhando o meu círculo mais ou menos pelo centro dele bom, o que eu vou fazer, Olha, eu vou andar na timeline aqui meu círculo chegou aqui vou andar com a minha linha com a minha máscara mais ou menos alinhado ao centro dele ele andou mais um pouco vou fazer a mesma coisa vocês vão ver Olha, acompanhando mais ou menos o centro do meu círculo é um jeito muito fácil de fazer isso muito simples em 4 segundos é o meu tempo final Beleza, a minha máscara está acompanhando agora O meu círculo Só que eu quero que ela só descortine a minha linha Ela não fique aparecendo, o que, que eu faço? Bom, ela está marcada, não está a máscara? vem aqui no método de mistura E coloco Alpha Over Pronto, está resolvido Só apertar o Play agora Eu vou ter isso aí Teve um pequeno errinho aqui, que ele ficou mostrando o finalzinho, mas é porque eu vacilei aqui na altura. Deixa eu acertar a altura aqui. Pronto. Acabou descortinando um pedaço aqui no final, sem querer. Agora sim, vamos lá. tudo bem?